E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, mais um vídeo aí de Modern Combat Versus E hoje eu vou falar da interface do jogo, exatamente, as páginas iniciais aí, a home e tal, que me agradou bastante Primeiro, como você pode ver no... Na, no vídeo, né tá com um aspecto bem minimalista Ou seja, é bem clean mesmo Sem muitas firulas, tá? É o básico do básico Do básico que o jogador precisa ter acesso E o Modern Combat 5 Blackout Ele tinha muitos recursos visuais Efeitos Fumaça de fundo Isso e aquilo Isso tudo, galera para quem não sabe Consome, sim, recurso Do seu dispositivo, tá? Então vai... Torná-lo mais lento e do jogo, né? É mais códigos de. São mais linhas de código, etc. Então, quanto menos, melhor. Essa é a regra, tá? E o Modern Combat Versus parece que não vai ter muitos efeitos visuais nas telas iniciais, tá? Algo bem basicão. E isso me agradou bastante. Então na parte superior tem o home, tem o loadout ali do soldado e tem um outro que eu não consegui identificar. Logo no meio ali tem o um level, nesse exemplo tá o level 6. É, e do lado direito tem o gold e tem os diamantes e um carrinho de shopping, né? Um carrinho onde você vai poder comprar, acredito eu, baús, pagos, alguns recursos, freemiums, tá? Que faz parte. Então logo abaixo ali o exemplo William041 cobra clã, ou seja, é sua, sua tag, né, seu nickname e seu clã tag, tá? Seguido também de uma dog tag ali que você vai poder colocar. E logo, né, na mesma linha ali do lado direito, você tem ali as conquistas o as mensagens né inbox e as configurações mano então mano tá tudo muito tá tudo muito organizadinho nossa show de bola e tem é, logo embaixo tem o led board né tem a liga ou seja os rankings mano ranqueamento então assim galera se você quer ser um um atleta aí no sports mobile mano fique sabendo que Pra você ter visibilidade, você precisa estar em ligas altas, tá? Assim como no Raybon Six e outros jogos que já tem competitivo. Então tem um botão ali, ó. Blackton Now, mano. Então, tipo assim... Batalha agora, então vai ter um atalho ali já para você ir direto para a batalha. E os contracts ali, ó. 0/3. Esses contracts aí são tipo missões, né? São quests que com certeza você deve fazer aí para ter algumas recompensas. E logo abaixo tem os baús, onde alguns baús você pode ver que é, você vai conseguir desbloquear em determinado tempo. É, como é hoje no Clash Royale, né? E isso não impede de um jogo no impacta em um jogo comp competitivo, tal tá? o Clash Royale trabalhar dessa mesma forma, e aí você tem o seu personagem, né, no exemplo aí ele tá é, bloqueado e tal, mas foi no exemplo, e a gente vai para a próxima, que mostra aí já... O LED board aí do soldado, né? O loadout, onde vai ter a habilidade, vai ter a arma que ele tá usando, vai ter uma ação alternativa, que ainda não sei bem o que é isso. E tem um botão de training, ou seja, você vai poder treinar, mano. Olha que interessante. Treinar com seu é, personagem, acredite em um campo aberto e tal. É, e você não vai precisar, tipo, fazer ir pra um um rankear, um uma ranked, tá ligado? Com um personagem novo que você não sabe jogar e vai sofrer na ranked e pode perder pontuação. Então você pode ir ali no training ali e acredito que você vai conseguir identificar ali as, as funções básicas do soldado. Aí logo do lado direito ali tem, acredito eu, o level. Não, não é o level. É o número que ele representa lá nos cards, né? Tem aqueles cards lá. Então é o número que... Ele representa, acredito eu, tá? Tô supondo aqui. E seguido pelo, pelo nome, né? Que é o Juck no exemplo. Agente e tal. Aí tem a categoria dele, que ele é um defensor. E logo abaixo tem um Core States, que é seu life, né? E seu poder de arma. E logo abaixo o XP do agente para ele upar de level e um botão de upgrade para você usar os golds para fazer o upgrade aí e aumentar tanto o seu life quanto o seu poder de munição e lá nos cards né lá nos cards lá vai dos soldados é, é bem basicão também tem né cada soldado cada agente representado por um card vamos dizer é, assim é, quanto, quanto, é, ele tem um, tipo no exemplo aí tá o min, a menu tá 4 5, eu não sei o que significa isso, não sei se é, é questão de, o par de level ainda, tá, você pode ver que tem cores, né, cada agente aí tem, tá representado por uma cor, ou seja, tem os de bronze, tem os de prata e tem os de ouro, acredito que os de ouro serão os mais fortes, né, até o, o penúltimo ali, é o que representa o ícone do Modern Combat Versus, então acredito que ele seja um personagem bem forte, tá ligado? Bem fodão mesmo, e... E claro, não vai ser fácil desbloquear ele, tá? Então eu acredito que a gente vai começar com o jogo aí com, com o primeiro e aí os, os demais vão ser fáceis de desbloquear e o nível de dificuldade vai aumentando conforme, é, conforme o tempo, né? E aí na parte direita mostra ali o, o personagem né, fazendo alguma encenação, no caso da Minu ela tá fazendo... Né? ela aparenta ser bem simpática, então ela tá fazendo um paz e amor ali, parece tá feliz, né, mata pra cacete essa gente. E aí tem o speed dela, tem o... esse speed aí com certeza é habilidade, né, porque ela deve ser uma agente rápida, tem o life e tem a... o poder de arma e aí nos, de... nos detalhes ali, o botão detalhes... É, que com certeza vai para aquela outra lá que eu exemplifiquei do Junkie, então essa é a interface aí, né, em suma falando, a interface aí do Modern Combat Versus, o que a gente vai ter que se acostumar, entendeu, a partir de agora, a partir de agora não, que ainda não saiu, mas a partir desse mês, acredito eu, espero eu, a gente vai ter que se acostumar com essa interface, é, minha opinião me agradou bastante, tá galera, essa interface eu nunca fui muito com a cara da com a interface do mc5 achei bem poluída o mc5 e do MC versus é, parece estar bem clean tá ligado não tem muito lugar para pro, propaganda então acredito que também vai ser bem clean nesse aspecto tá e comenta aí mano o que você você gostou aí dessa interface o que você achou mano fortalece também com like se você não é inscrito se inscreva aí para acompanhar todos os vídeos, beleza? Não mais é isso, tamo junto, eu fui!